O que eu sempre achei estranho em escola, na, na vida, é o que? É hierarquia, sabe? Então, o que acontece? E hierarquia é uma coisa imposta, já. eu sou professor, você é o aluno, né? É, é sempre assim, hierarquia já é uma coisa opressora por natureza, né? É uma relação de poder, né? Eu sempre, desde cedo, decidi tirar a hierarquia, porque se você tira a hierarquia, sobra o que? O respeito. E a, o maior medo das pessoas é, de tirar a hierarquia é falar assim, meu, se eu tirar isso, as pessoas não vão me respeitar. Né? tem que e, e não, pelo contrário, por exemplo, eu sempre andei lá no meio dos alunos, sempre é, é, tava junto, eu nunca fui desrespeitado. Sabe? Nunca, nunca que um aluno depois chegou numa aula, é, a gente tomava uma cerveja lá, tocava junto, nunca que um aluno chegou numa aula e é Fabi é, sabe falando me dando tapa na cabeça ou me desrespeitando me tratando igual a gente porque era, era muito claro porque porque eu não... a questão na hora que na sala de aula né por... a, a seriedade não era porque eu era o professor era, era a seriedade era em relação à música sim né? era o, o chefe ali era a música então todo mundo chegava na sala de aula muito sério porque a música é uma coisa séria né e e sem essa hierarquia né e eu vi que assim a minha vida começou a funcionar muito assim é, e ser muito próspera em todos os sentidos né quando eu retirei essa coisa da hierarquia porque daí o respeito é quando eu falo assim o respeito é igual à velocidade da luz né é a mesma em qualquer direção né? sim então e, e o professor é isso o que, que para mim a concepção que eu tenho de professor porque o professor é alguém num momento de vida que pode ajudar alguém que está em outro momento, que quer chegar nesse momento. São momentos diferentes. Se você é, tirar essa coisa temporal, são momentos diferentes. A pessoa vai chegar até aqui nesse momento. Então, está todo mundo junto, não tem essa coisa de hierarquia. Né?